<risos> oi bem-vindos à biblioteca de Alexandria. Eu não vi você aí. É... Eu tava aqui pensando num deck que eu queria montar, tipo, uma coisa super legal, sabe? É... Só que eu realmente estou em dúvida de que cards eu devo usar. Ei, por que que a gente não pensa nisso juntos? Aprendemos muito com os últimos vídeos, não é mesmo? Aprendemos o que é Magic the Gathering, quais são os tipos de cards, como se divide o turno. Mas o que ainda não aprendemos é que o jogo começa muito antes de começar o duelo. É hora do duelo! que? deixa eu te falar uma coisa, a gente já usava esse termo muito antes de você aparecer, viu? É, vai lá, você tem muito a aprender ainda, vai pra mesa de jogo, vai jogar contra um deck de Eldrazi, vai, vai lá, vai perdendo segundo turno, desgraçado. <risos> Mas o que ainda não falamos aqui no canal é como e onde eu adquiro os meus cards e monto o meu próprio deck. Existe mais de uma resposta para essa pergunta e aqui nesse vídeo a gente vai pôr o foco em algumas delas. O deck de Magic é composto normalmente por um mínimo de 60 cards. Existem várias maneiras de adquirir esses cards. A forma mais comum é através de produtos selados, que são voltados especialmente para jogadores novos ou jogadores que ficaram um tempo parados e que estão agora voltando para o jogo. O primeiro produto selado que a gente vai mostrar aqui no canal é o Premier Pack. O Premier Pack é um deck pré-construído de 60 cards. É só abrir a caixa, embaralhar o deck e começar a jogar. Perfeito para quem não pode esperar para começar. Além do deck, você encontra alguns folhetos com um básico para começar a jogar e dois boosters, que são pacotes selados com 15 cards aleatórios. Para deixar claro, se diz Booster, não Buster. Buster é como o falante de inglês geralmente chama o seu cachorro, que em geral é da raça Beagle, mas não faço ideia do que, que Beagle tem a ver com Buster e não faço ideia do porque que eu estou falando isso, porque esse vídeo é sobre Magic, não sobre um cachorro Beagle chamado Buster. Os boosters vêm com cards de diversas raridades. São nove comuns, 13 incomuns, um raro ou mítico, além de um terreno básico e um card com dicas ou ficha de criatura. Como saber a raridade do card? Pelo símbolo de expansão, se ele for preto, é comum. Se for prateado, é incomum. Se for dourado, ele é raro. Mas se for de um laranja flamejante, você tem em mãos um card mítico, sortudo. O Premier Pack pode ser uma boa alternativa caso você seja um jogador mais ansioso, que não vê a hora de começar. Mas se você é um jogador que tem um viés mais criativo, que quer montar um deck exclusivamente seu, então o que você procura é um Deck Builders Toolkit. O Deck Builders Toolkit é um produto com um total de 258 cards semi-aleatórios. Algumas raras, algumas incomuns e um bom número de comuns e terrenos básicos é o que você vai encontrar dentro da caixa, além de quatro boosters de diversas coleções. Com estes cards você é capaz de construir seu primeiro deck de Magic sem muito trabalho. O produto vem até com dicas de como dar os primeiros passos no processo. É um bom produto caso você queira montar um deck exclusivamente seu? Ainda mais legal jogar contra outra pessoa que também montou um deck a partir do Deck Builder's Toolkit. Só que esse produto tem um problema. Os cards inclusos nele não são tão fortes para se montar um deck competitivo. Você não consegue ganhar um torneio com eles. Sendo assim, como eu faço para montar um deck exclusivamente meu, mas que tenha um potencial competitivo para eu ganhar um torneio, por exemplo? Muito simples. Compre avulsas, mas calma. Antes de você ir até a Game Store mais próxima e zerar o estoque deles, ouça essas dicas primeiro. Antes de comprar cards avulsos para montar um deck, passei por portais e fóruns na internet que tratem do assunto. Procure um rumo, uma inspiração, uma ideia para seu primeiro deck. Melhor ainda, procure decklists, que são as listas das cartas que compõem determinado deck. Depois de encontrar um ao seu gosto, procure pelos cards e... Ah, droga. Ouch, é. Pois é. Alguns cards têm um preço elevadíssimo. Com isso a gente nota uma coisa. Magic the Gathering é um jogo que tem um sistema de cotação próprio. É normal que exista alta especulação em cima desse ou daquele card e que o preço acabe sendo alto. Isso acontece também muito comumente quando determinados decks jogam muito em determinados formatos e por isso eles acabam tendo um preço muito diferenciado dos demais. Alguns desses preços, inclusive, ultrapassam o preço de produtos selados. É? Pois é. Então quer dizer que a gente fica fadado a comprar apenas produtos selados para adquirir nossos cards de Magic? Bem, na verdade não. Uma prática muito comum entre os jogadores é o que a gente chama de Proxy Decking, ou Net Decking. Essa prática consiste em você pegar as imagens dos cards na internet e imprimi-las em uma folha A4 comum. Você recorta essas imagens, coloca essas imagens dentro de protetores em cima de cards normais e você monta assim um proxy deck. Dessa maneira você não precisa ter os cards que você precisa para montar determinado deck. Você consegue testar os decks mais caros sem gastar muito. Essa prática tem um poder mágico. Ela consegue aprimorar suas habilidades de maneira dramática. Porque você jogando com diferentes decks, você começa a entender como cada um deles funciona. O que os torna bons. Como você pilota eles da maneira correta. O único porém dessa prática, é que decks de proxies não são permitidos em torneios. Para você jogar no torneio, você precisa ter os cards originais. Mas acho que isso não há de ser um problema. Porque à medida que você vai jogando com um deck, você pode ir adquirindo as avulsas aos poucos. E, inclusive, isso te dá tempo para pensar se aquele card é realmente necessário ou se você pode encontrar algum substituto, talvez até mais barato. Ou mesmo não tão barato, mas que faz mais ou menos o mesmo trabalho. A verdade é que não é muito difícil começar a jogar Magic. É verdade que o preço de alguns produtos selados e o preço de algumas avulsas é bastante elevado. Mas eu posso garantir que vale o preço e a diversão é sempre garantida. Vá até uma game store, agarre um primeiro Pack, que é o mesmo Deck Builder's Toolkit, e sente com um amigo seu a uma das mesas da loja e jogue. Nós aqui da biblioteca tentamos fazer o possível para facilitar seu aprendizado sobre o jogo, mas a gente sempre vai dizer que a melhor maneira de aprender a jogar é jogando. Espero de verdade que vocês tenham gostado dessa série. Esse foi o nosso último vídeo da série Magic o Beabá, mas está longe de ser o último da Biblioteca de Alexandria. Por isso, por que você não se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos? Se gostou desse vídeo, então por favor, dê um joinha aqui embaixo, isso vai ajudar a divulgar o vídeo para o resto do YouTube. E lembre-se sempre de deixar um comentário aqui embaixo, com suas sugestões ou críticas. São vocês, através desses comentários, que tornam a Biblioteca de Alexandria um lugar com qualidade de informação para todos os Planeswalkers do Multiverso. Muito obrigado por assistir esse vídeo e ao sair, proteja bem a sua Expedition. Até mais! Lembre-se de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com outros Planeswalkers. E lembre-se, a melhor maneira de aprender a jogar é jogando. CHAME SEUS AMIGOS Eu ainda não achei o texto, aquela coisa, não sei como vou fazer essa cena. Acho que esses 20 minutos de vídeo que eu tenho que botar aqui vão só pra essa cena. Hum. O que ele tá vendendo? É pra mãe de ou quê? É você! Eu tô vendo ele! Esse cachorro que fica latindo nos meus vídeos! Maldito! Até se escondeu. Parou de latir e sumiu até a janela. Ai, ai. ai não tem nada contra você, meu irmão. É só que você late nos meus vídeos, pô. Você tá atrapalhando aqui, velho. Não tá na janela agora. Mas eu sei que é você, hein?